REMOVENDO MONTANHAS Os problemas são as montanhas que podem ser removidas se o homem tiver ao menos a fé de um grão de mostarda. Os homens lidam com seus problemas como faz aquela velha senhora que ao assistir e ouvir um pregador dizer em seu sermão, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirá aquela montanha, remova-te, e ela será removida, pois nada é impossível para aquele que crê. Naquela noite, ao fazer suas orações, ela citou esta passagem das Escrituras e deitou-se na cama, achando que havia orado com fé. Logo ao amanhecer, ela correu para a janela e exclamou, eu sabia, aquela velha montanha ainda estaria lá. É assim que o homem se aproxima dos seus problemas, ele sabe que ainda continuará a confrontá-los. Portanto, como a vida não faz distinção de pessoas e nem destrói nada, ela continua a manter vivo tudo aquilo o que ela está consciente de ser. Os problemas só irão desaparecer quando o homem mudar de consciência. Você pode negar se quiser, mas isso ainda continuará a ser um fato que a consciência é a única realidade e que as coisas apenas espelham aquilo que está em sua consciência. Portanto, o estado de espírito que você está procurando só será encontrado na consciência, pois o reino de Deus está dentro de você. Neville Goldado